Uh, olá, eu chamo Paulo Galvão e vamos fazer aqui mais uma apresentação de como criar animações em apresentações eletrónicas com o programa Impress. Uh, aqui temos uma, uh, um ecrã sobre, sobre o Geta Creator, portanto é uma aplicação para, para quem deseja programar em, em C++ e um, vamos mostrar aqui que esta, um, o, o ecrã de saída tem aqui vários dados. Normalmente quando se faz uma apresentação, tentamos mostrar, se o ecrã for tão complexo como este, mostrar item a item, e é, por vezes corre-se no erro de um, clicar, é, tentar ir com, com, com o mouse ou, ir com, ou até mesmo estar as mãos dentro do, do ecrã para mostrar aquilo que se pretende. É, vamos usar aqui o, o impresso de forma que, que isso não aconteça que é ele seguir os passos que nós pretendemos neste caso vamos mostrar que os, estes aqui mostrar que estes são os, a des, um, os botões de entrada e mostra-se de onde é que se vai tirar os botões de entrada, os botões de entrada vêm deste sítio e indica-se a seta para onde, é, para onde é que eles se arrastam e depois Uh, indico aqui com as hum, estas estas elipses quais são quais são hum, as que existem e depois digo apenas para onde o nome de por exemplo desta, hum, desta, desta entrada portanto vocês como estão a ver isto é o próprio impresso que nos vai indicar e faz-nos com que se, se, sigamos a história que nós queremos contar mais simples ou mais complexa e depois uh, acabamos por, por retirar primeiro introduz-se os, os elementos, depois retiram-se e depois como vocês estão a ver podemos continuar a, a explicar outras coisas mais à frente utilizando o mesmo, o mesmo sistema portanto estamos sempre sempre aí mais à frente agora vou explicar como é que isto se faz é a parte que interessa. Então vocês estão a ver, temos aqui este, esta caixa que eu já, já me adiantei, já fiz aqui algumas coisas e vamos, vamos animar esta este animação. Isto, como vocês viram neste este menu apareceu tudo. Para animar isto vamos fazer queremos aqui a animação personalizada e fazemos adicionar efeito. Neste caso o que queremos, queremos fazer é apenas aparecer a caixa e fazemos aceitar, uh, como, como é que isto vai, vai aparecer, ele só aparece quando nós clicamos no botão do rato, isto dá-nos uma vantagem que é podemos aparecer, a caixa aparece quando, quando nós pretendemos, uh, depois queremos fazer que esta apareça uh, depois, fazemos novamente, podemos fazer só o mesmo efeito não queremos coisas mais complicadas. Também não convém que, que as animações sejam todas. Sejam muito. Ok. Agora, neste momento, eu fiz foi selecionar estas três um, elipses para se fazer o mesmo efeito. Ok? Neste caso, até posso fazer um efeito diferente, só para ser diferente. E fazemos aceitar vocês estão vendo, aparece esta, depois vai aparecem as, as três caixas, e depois, agora vou fazer o seguinte, como vocês viram há pouco, eu fiz com que aparecesse esta, depois esta desaparece, e depois, só depois é que aparece esta. Então, para fazer isto, fazemos novamente que pressionamos esta, vamos fazer aqui o efeito aparecer, o que é que ele fez agora? Portanto agora faço mais, faço o vou aparecer novamente. E agora eu vou ter que fazer com que esta seta desapareça. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer também que para esta, vamos também fazer outra animação personalizada. Isto às vezes não colabora. O que é que ele está a fazer lá? Então carrega outra vez mais e fazemos o que? Fazemos o seguinte, agora vamos fazer é, o efeito é de saída. Portanto, quando clicamos ele faz desaparecer, certo? Ela aqui aparece, aqui desaparece e para fazermos a seguinte, fazemos novamente. Fazemos aqui o adicionar, fazemos-o aparecer ah, E depois... Uh, não precisamos desaparecer porque depois é a última coisa que aparece aqui não é cá Bom, Para simplificar, depois mostro-vos que isto realmente está a funcionar Agora vou, vou mostrar-vos uh, uh, outra coisa que eu ia fazer Que é uh, como simular um drag and drop drag and drop né? nada mais do que vocês pegarem num objeto e fazerem com que ele passe daqui para aqui, como vocês veem isto assim não, não é bonito, não é? portanto, vou vos mostrar por exemplo como arrastar o botão uh, ou capa para o Splatter para isso vamos, vamos fazer o seguinte primeiro vamos, vamos ver aqui o, o botão OK eu até vou fazer outra coisa que é cortar este bocado Uh, para fazer isto temos que. Vamos apanhar, apanhar esta imagem e vamos recortar a imagem. Para fazer isso faço Ctrl-C e Ctrl-V Agora tenho que fazer aqui um truque que é uh, imagem.. Exatamente, mas eu posso recortar a imagem. Eu tinha um problema não podia recortar a imagem e desta forma já posso. Vamos lá recortar a imagem e queremos só o botão OK, não se esqueçam, portanto fazemos aqui à esquerda, a superior, inferior e direito. Bom, isto vou fazer isto a grosso modo, depois vocês podem fazer melhor em, em casa. Temos aqui o botão ok. Agora o que nós vamos fazer é... Uh, será que eu consigo cortar isto um bocadinho melhor? deixa-se estar. O que vamos fazer é fazer com que o botão OK passe deste ponto para este. Para fazer isso... Uh, agora vamos fazer com que ele se desloque daqui para aqui. Uh, para fazer isso, faz-se, carrega-se novamente aqui e vamos fazer outros, uh, não outros efeitos, mas fazemos uh, trajetórias de movimento. E a trajetória de movimento que nós queremos fazer é, queremos fazer é não é de cima para baixo, mas sim de, de para baixo e para a direita, exatamente, é este mesmo. Agora pegamos nele e rodamos a direção por onde nós queremos. Já está, como vocês estão a ver. Uh, e neste caso adicionei o efeito e ajustei a trajetória. Bom, vamos lá ver se isto realmente faz aquilo que nós pretendemos. Estão a ver? Então, está e ele aparece e vai até o, o sítio onde nós queremos pronto, é, era isto que eu vos queria demonstrar e obrigado pela vossa atenção